Instagram, uma das mídias sociais que mais cresce depois que ela incorporou várias coisas. Instagram tá dando resultado para negócios? Tá. Dá para criar histórias? Dá para fazer muita coisa. Tá na hora de falar de Instagram. Solta a vinheta, Valcorino! Olá, aqui é o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing, seu programa semanal com pílulas e dicas de marketing digital todas as terças e quintas. Aqui estão as redes sociais e a gente está falando de mídias sociais, já falamos de Facebook, já falamos de LinkedIn, falamos de anúncios e conteúdos e está na hora de falar de Instagram. Instagram é uma das redes sociais que mais cresce nos últimos meses, desde que o Facebook, que é o dono do Instagram, decidiu incorporar várias ferramentas que estavam bombando numa outra mídia social chamada Snapchat. Na verdade, o Facebook tentou comprar o Snapchat, não rolou. O Snapchat decidiu abrir um IPO, decidiu abrir as suas ações e comercializar o seu capital, e as ações desde então só caíram porque o Instagram lançou stories com vários filtros, lançou lives e vem a cada semana lançando novas ferramentas. Cada vez mais o Instagram é um sucesso entre celebridades, influenciadores digitais e é uma ferramenta ótima para você contar histórias. E por quê? porque é muito visual. Eu que trabalho com várias agências e vários escritórios e várias campanhas de marketing de várias empresas, a gente sempre usa um Instagram para criar histórias. Por quê? Você pode fazer postagens que são várias fotos. E aí você vai passando o dedinho lá, você pode contar uma história com características de produtos, por exemplo, de serviços, promoções. Dá para fazer uma série de coisas. Dá para fazer os boomerangs, dá para fazer vídeos, aqueles rewinds que a gente traz para frente. Dá para fazer aquele time lapse que passa rapidão, que era muito difícil fazer isso. Hoje em dia tem aplicativos próprios do próprio Instagram para fazer isso. Eu vou mostrar alguns para vocês. Então você cria uma conta no Instagram e o ideal é que você tenha algumas coisinhas para ajudar você a bombar. Vamos falar disso? Vamos lá. Vou pegar no celular, que eu tive uma ideia. No meio da, da gravação, eu não tenho mais equipe, né? Tem que ir no pelo. E eu vou falar de Instagram, e por isso eu trouxe meu celular aqui, vai dar pra você ver algumas coisas. Primeiro eu quero que você veja aqui, ó. ó. Vamos dar um zoom legal aqui, ó. Ó, que bacana. Tá vendo aqui? Essas ferramentinhas do Instagram. Essa aqui é o Instagram. Aqui é um um app chamado repost que eu vou falar dele aqui a gente tem um time lapse a gente tem um que dá para fazer várias fotos ao mesmo tempo a gente tem um do boomerang tem alguns aplicativos que você pode procurar Digita instagram instagram no seu na sua apple store se você tiver um iphone ou instagram na sua google play se você tiver um android este do repost para que serve? Quando alguém fizer alguma postagem interessante, você utiliza esse do repost para fazer uma repostagem de alguém e citar a fonte. Isso é muito bacana, principalmente se alguém importante fizer algum post e citar você. E você cita a fonte, isso vai dar um prestígio, pode aumentar o alcance da sua mensagem conforme as pessoas vão curtindo, comentando e te seguindo. Isso é muito bacana. Os outros que eu coloquei aqui dá para você fazer várias uma postagem com várias fotos, tem filtros diferentes, dá para fazer fazer o time lapse que é aquela aquela postagem com um muito louca que vai rapidão Eu já fiz algumas aí tem os meus stories enfim tem alguns aplicativos que vão sempre apoiar e suportar as suas postagens no instagram essa é a primeira dica, tenha aplicativos para ajudar você a melhorar a qualidade das suas postagens, das suas imagens, a você trazer coisas novas. Segunda dica, tenha ali um perfil bem feitinho. Dá uma olhada no meu Instagram, vai estar aqui na descrição desse vídeo, é instagram.com.brunoperezoficial. Então ali você consegue construir um, uma descriçãozinha bem bacana, usando emoticons, colocando links, Deixa uma bio bem explicadinha do que você faz qual o objetivo do seu canal do seu serviço do seu produto e aí postagens brunão que tipo de postagens fazer todos os tipos fazer foto fazer vídeo fazer live fazer vídeo curto fazer boomerang utilizar ao máximo dos recursos quantas vezes por dia já falamos disso em planejamento vão estar aqui os vídeos depende do seu público alvo depende dos seus concorrentes, depende de toda a estratégia que eu espero de verdade, de coração, que você já tenha feito uma estratégia e um planejamento de conteúdo. Se você não fez, para agora, clica aqui nos cards e vai procurar os vídeos que eu falo de planejamento, público-alvo, benchmark, está tudo explicado lá, cara. Vai lá, eu espero. Foi? Voltou? tá voltando agora. Beleza. Então você já sabe que você precisa produzir bastante conteúdo. E o Instagram ele possibilita com que você faça diferentes postagens, diferentes formatos de postagens. Isso vai ajudar com que você interaja com o seu público. Fotos de qualidade, isso vai ajudar você a criar histórias e se conectar com o seu público. Passar mensagens. Tem muitos filtros bacanas e eu vou falar para vocês nos próximos posts como ganhar seus primeiros seguidores e depois como fazer o um Instagram Ads e por que é importante você fazer uma série de coisas. Última dica, lives. Por que é legal você fazer lives? Porque tem sempre aquele esquema de entregabilidade. Tudo que você posta nem sempre vai aparecer na timeline de todo mundo. Imagina que são várias postagens. Em média as pessoas demoram 1.3 segundos para fazer esse swap aqui, né? Não, não... E passar pelas postagens. Agora uma live vai sempre aparecer em ciminha no seu Face, no seu Instagram. Então, isso porque é bacana? Porque vai aumentar a qualidade das pessoas que vão assistir os seus vídeos, elas vão se engajar mais com você. Vou mostrar aqui para vocês. E você vai conseguir passar mais da sua mensagem, mais da sua história, e as pessoas vão ver sempre durante 24 horas. Tá vendo aqui em cima? Tá vendo que tem umas cabecinhas aqui? Até bom que ficou desfocado. Aqui ficam as histórias das pessoas, e as lives aparecem aqui também. Quando alguém está ao vivo, isso fica piscando, e a entrega é muito mais qualificada. Você pode ficar horas na sua live, as pessoas vão vir aí, você põe um fone, vai interagindo com elas na tela do seu celular, você consegue virar a câmera e mostrar onde você está, se você está fazendo um evento, um lançamento, um, um produto saindo de uma linha de produção, confeccionando, estudando, ou até a própria o próprio making off de um curso que você está gravando. Isso vai conectar a sua audiência com você. O Instagram é uma ferramenta perfeita. Tem uma uma entrevista do Kiko Loureiro que ele foi tocar no Megadeth. eles estavam no Brasil há um tempo atrás. E o que é bacana, ele estava comentando como ele utilizou as mídias sociais e principalmente o Instagram para mostrar o backstage da banda de uma banda que era muito reservada. Ele teve até ali um conflito com algumas pessoas da banda, com o Dave Mustaine, que é o fundador, criador e vocalista da banda, mas como os músicos foram aceitando isso e começou a aproximar a banda. Isso vai fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua marca. Instagram é uma ótima ferramenta de comunicação na parte de criar engajamento e branding para a sua marca. Então, utilize o Instagram, não esqueça do Instagram e vamos falar muito mais. Obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Guia de Marketing, em todos os vídeos às terças e quintas. Se você ainda não conhece os vídeos, estão aqui os vídeos antigos. Clica aqui nos, nos, nos cards para você ver tudo sobre o Guia de Marketing. Se você não é inscrito, tem aqui a bolinha, aqui embaixo o sininho. Dá seu like, deixe seu comentário, acompanha a gente e vamos falar de marketing. Valeu!